Eu gostaria de falar para vocês da importância de imprensa alternativa nos dias de hoje, onde os veículos de comunicação têm a obrigação profissional e moral de nos trazer as informações para que nós possamos encontrar a verdade dos fatos. E a Diálogo do Sul faz isso, ela nos traz de forma isenta as informações. Agora, para isso, nós precisamos ajudar a Diálogo do Sul a sobreviver. Então eu convido vocês a entrarem no Facebook, a entrarem no site da Diálogos do Sul, conhecerem o material e virem juntar-se a nós, ajudando, auxiliando é, é, é, na continuidade desse importante veículo de comunicação. É muito fácil fazer uma assinatura da Diálogos do Sul. Basta clicar no link apoio no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site que você vai ser redirecionado para a